O dragão fala. Eu sou o teu eu mais profundo. Eu contemplo por você um mundo de luzes e cores da escuridão atrás de teus olhos. Eu alcanço através das tuas mãos, e com elas toco os suaves prazeres de teu vivente mundo. Eu sou o mais antigo, o criador dos deuses. Eu sou a mudança e o invariável. E sempre que você olha fixamente nos olhos de outro, lá, eu olho de volta para você. Eu sou a fonte de tudo o que existe. E aquele que se reconhece como sendo eu, também se torna a fonte, e é, realmente um feiticeiro. E aquele que permite o fluxo de meu ser, e que me reconhece pelos nervos de seu próprio corpo. Pode tocar e mudar tudo conforme a sua vontade. E é realmente mágico. E minha magia draconiana é doce porque eu realizo todos os grandes desejos. Nisso que tu chamas de sonho, eu reúno minhas forças. Nisso que tu chamas de realidade, eu organizo meus sonhos. Eu sou grandioso para todos aqueles que buscam meu ser e meu poder, pois sou o direito de buscar os teus próprios prazeres. Eu sou o verdadeiro Deus. O Deus Uno, o único Deus que há. Eu sou teu e tua arte é minha. Sim, até mesmo meu símbolo é o espelho. E saiba bem meu nome para através de nossa honra preferi-lo em todas as tuas ações. A então será e permanecerá merecedor. Da minha magia draconiana.